não carro é pouco não mim. é tipo estarmos aqui a falar para o Nossa, vídeo né carro é, para cativar. vou ficar é muito difícil um um o ver vamos O vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver um RS? Trophy. Trophy. Cup Cup Portanto, Exato. este carro, siglas, não falta Exato. RS Cup Não, RS Trophy Cup, Cup. É um modelo que teve ali durante muito tempo Um recorde na aerobrínca Que a onda do ali mortinha Para tirar <risos> até lançar o seu FK E depois foi lá e fez um brilhareto Pronto, uma segundazinha ué? Olha o tirinho Olha o tirinho Já sei que é assim que ele dá os tiros É assim que ele dá os tiros Pronto, fiquem por aí, deixem rodar a introdução da cena do coiso, que já vamos falar aqui do RS Trophy. Cap. Cap. Uh, o MEGAN RS TROFICUP de 2012 já aquele modelo mais requintado que é aquele modelo que foi feito mesmo para, para circuito para... Ta, ta, ta, ta. Bem, a uh, gente está agora aqui na Alemanha, posso dar um cheirinho? Pode, claro! <risos> Hello, a, a voz não deu tiro, mas dá um bocado deu, Se de segunda para a terceira deu! a trocar, a faz um... tão boa, tão É top, é top. É tá, é Fiquem bem, um grande abraço e comentem aí a rede social do homem, deixem lá o like, digam o que é que querem que a gente traga que eu, ele quer mostrar mais carros, eu quero filmar mais carros, portanto, Estamos e vocês embora. querem ver mais carros, portanto, todos ficamos contentes! Exatamente.